Sorbolos, o senhor afirma que existiria um suposto conluio entre juiz e Ministério Público. Me surpreende, inclusive, que o deputado Dallagnol insista no questionamento do conluio que ocorreu entre Ministério Público e Judiciário, depois da operação Spoofing, deputado Sola. Depois do que a Vaza Jato mostrou até horário de coletiva de imprensa. Eles combinavam juntos. Era tudo. Era tudo. Não é? O momento da certeza que eu ouvi. O, o promotor dava conselho para o juiz, o juiz dava conselho para o promotor. Pelo amor de Deus, se isso não é conluio, chamemos os linguistas e vamos redefinir o dicionário brasileiro. O deputado Dallagnol, ele está acostumado com o um procedimento que ele fazia em Curitiba, que ele era xerife. Ele mandava, desmandava, apresentava PowerPoint, falava o que queria, depois desfalava. Aqui não, aqui não, deputado Dallagnol, aqui vai ter que seguir regra, aqui tem que seguir regimento, não fala a hora que quiser, do jeito que quiser. Eu fico me perguntando, é, por que tanto medo do Tacla Duran? Qual é o problema de ouvi-lo? Você pode ter as acusações se tiver, outros podem ter, um achar que ele é bandido, outro achar que ele é não sei o que, qual é o problema de ouvido? trazê-lo aqui para que ele pudesse falar. É um medo, é a necessidade de fazer uma blindagem...